Beleza, rapaziada, Já estamos de volta aqui no gameplay. Ó, nesse momento estamos Sabe, com a Kate. A se pela CGO, mas acho que essa situação toda vai ser bem complicada. Pois. Eu tô com essa ó, fale com o chefe do vilarejo no campo de vapor. O que que acontece? Vamos lá, Kate. E diversão, né? Tranquilão. Investigando o local. ó. Rapaz, já começamos. Com componentes, muita baguncinha. Ó, oh, ó, oh, dá pra investigar aqui? Peixe fresco e eu tô muito feliz por estar aqui. Beleza, peixe fresco e eu estou muito feliz por estar aqui. Rapaziada, não, não rolou muita conexão, mas tá, tá tranquilo. Ó, falta mágica aí. <risos> Colecionável encontrado. Falta entalhada de Rift Rooms. É o que? Rapaziada, essa é mágica, hein? Vamos ficar esperto. Beleza, tranquilão? Aí, nossa, é a CGO. Boas-vindas. Agora vaza. Como é que é? para os caras é forgado aqui, hein? Vamos, pode. O oh, tamanho do peixe? Nossa! Rapaziada, olha o tamanho dos peixes da parada. Tranquilo. Beleza, vamos vamos pra missão. Foco na missão. Aí, CGO, quer dar uma cheirada nisso? Pede tanto quanto vocês. Como é que é? Rapaz, <risos> os caras é forgado aqui, hein? Beleza, vamos achar o Quando chefe Ele tá tomando café aqui, será? Tudo no raio de 30 Continua andando. Tipo, Rapaziada, família. a gente não é muito bem-vindo aqui nesse vilarejo não, hein? Paz, que eu saiba, não. Local altamente gigante, tem como ir em toda a parte Rapaziada, tem que ir com calma, e investigando Você viu que tem itens perdidos por toda a parte Rapaziada, a gente é tipo um prefeito corrupto aí na cidade. Ah. Os caras odeiam-nos. Tranquilo, é. o importante é que a gente tá encontrando os componentes aí. É tudo nosso. Daqui a pouco a gente equipa o Jack para um novo nível. Ó. É, adivinha o que achamos. Coisa ruim, só pode ser os malditos da você Peraí, peraí, tem mais coisa aqui, ó. Se isso for toda a que sobrou, então as coisas estão piores do que eu pensava. Beleza? Acho Mas aposto que doeu. Eu sei que vocês perderam algumas pessoas no último ataque. O sucatão altas peças de robô, hein? Tranquilão, ó, tem um cara aqui sentado. O que você tá olhando? Beleza, sobrou poucos locais agora, ó. Ainda não acredito que foram Marcos, Baird e Cole que mataram esse Riftworm. De dentro, com motosserras. Na verdade, eu até Para de ser tal mandado. Acha que Norseco e Linda foram pro norte? Oh. Por quê? Porque são covardes. Tá, já eu sei. Você ainda não o senhor ou senhor, a senhora, certo? Não, tá. não nas arquivos de ossos tá rolando um altarzinho, ó. Oferedas. Mesmo assim persistem. Devem odiar mais do que eu odiava. Cara secreto? Nada a ver. Não é esse. Não! Ser, tá rolando um, um chivrox aqui. É o quê? O que que acontece ali mal? Pessoa hein? Deixou. Ó, retrato falado do bicho. Uhum. Rapaziada, nada ainda. Do chefe do vilarejo. O que, que acontece? Somente sobrou aquele local. Com isso em mente, já vamos lá investigar. Com certeza vai estar tá lá. Se inscreve aí, tio! Ó, tem duas escadas. Vou falar que vou tá umas parabéns. Parabéns. Mas só no. Opa, opa, opa, calma. <susurra> Ó. Então. Porta entre aberta. O jogo, ó, oh, de deve ser ali, deve ser ali perto de onde o nosso parceiro está, no momento. Eu queria que esses malditos da CGO sumissem. A última coisa que precisamos é mais emprego. Ninguém falou que você tá estava... É aqui tio, ó. Oh. CGO, o chefe está por essas portas, lá no campo de vapor. Por essas portas. No campo de vapor. Beleza, entre. Vai ver a porquê? aí. do? O jogo. Espera aí, vou deixar passar. Faz O campo de vapor fica descendo a colina, não tem erro. Descendo a colina. Beleza, vamos descer essa colina. Energia! Como é que é? Beta, você tá bem? Tô bem, tô bem. Eu chego perto. O vapor vai derreter a sua pele. Peraí, sai de perto, Sai de perto. É até Mas molecada, IP ó. São fascista, Nelson, tio. A gente não fala isso na Entra. <risos> olha aí. Eles a vão ser ver bom. aqui dentro. Ó. Fazia, tem componentes em toda parte, hein. Tem que vasculhar bem. É sim. Tranquilo, vamos dar uma olhada em quantos componentes já... Já temos nove componentes. Hum. O que que é... S Revestimento de Osmio. Aumenta a resistência máxima de Jack Importante Mas temos isso aqui também Propulsor furtivo Jack pode continuar camuflado enquanto se fortalece Com certeza Beleza, esse aqui é o choquezinho lá, sinistrão Ó, Aumento do arco, aumenta o raio de ação do zapper Graças a Deus Exatamente o que precisamos É uai Muito tentador, mas vamos olhar esse último aqui é. Pegando pesado. Jack pode pegar armas pesadas. Sim! Beleza, então a ordem vai ser... Vamos pegar esse aqui primeiro, porque a gente já tem nove. Meu e pode pai. pegar um arco maior. Ou seja, vamos pegar mais inimigos ao mesmo tempo. a gente juntar três, vai ser fácil. Então a gente junta três e aumenta o revestimento do mano Jack. Ele sim, ele vai ficar mais forte. E por último, a gente manda ele trazer as armas pesadonas. Que também vai ser útil no combate. O que que acontece? É Desce! Vamos continuar achando os componentes. Ó, oh. Mas já vi companheiros mais estranhos numa luta difícil. Mas e se for tudo um jogo já Eles têm que estar por aqui. Vou mentir. Ei, é o, oh. um é hey, é o chance E não Chase. Pode é, é o Chase. Olha o Chase. Pode é o é do bem. É, eu sei. É do bem. Incrível. Tranquilão, ó. Oh, oh. Merda! Eu estou tá levando um choque aí, tio. Ramon Titalinha, a desgraçada vai embora com a nossa tecnologia mais valiosa. Ela tinha esses motivos. Oh. Fred Nósco também. Que se foda os motivos, eles ferraram a gente. Não posso modificar nada aqui. Pode dar uma mãozinha aqui, ó? Oh. Deixar a mão no local Pra se trazer na mão Beleza, ele tem que estar tá por aqui Ó, mais um componente oh, meu Deus. Beleza, salvou aqui A porta abriu Como é que é? bem É, tá tudo bem vamos para o campo de vapor ok beleza olha aí outro stop me. vamos para o campo de vapor o que que acontece acho que estamos perto ó oh. Então esse lugar todo está funcionando com energia geotérmica? Ah, parece que sim. faz sentido, mas é muito buraco. onde é que está o campo do vapor? Okay. É. Beleza, só sobrou pra cá. Antes de sair, vamos olhar bem que tá rolando altos componentes pelo local. É bom ficar esperto. Eles são as maçãzinhas. Ó, os caras chegam peitando, hein, tio. Ó Beleza Deve ser por aqui Ó Rapaziada, olha o céu da parada Nossa, estamos dentro de umas ossadas gigantes Chegamos no fim aqui, ó, ó. Ei, estamos procurando o um chefe Um cara velho, cheira a cerveja Você viu ele? É ele, quer ver? Kate Tio. Com tanta gente da CGO Por aí para fazer isso Jamais pensei que mandaria você Devem ter achado que você ia me ouvir E o que acha? Precisa de uma decoração nova É pra mantê-los afastados. Tá dando algum resultado? Ha. Não foi tão bom. Vão te ver de novo, Kate. Você também, Tio. E faz as malas. Você vai embora. Sério? Olha, cara. A gente convenceu todas as outras vilas. Vocês são os últimos faltando. Seja O, Forasteiro. Olha, não importa. É hora de enfrentar essas coisas juntos. Não. Melhor a gente terminar essa conversa. Sinto muito, jovens. Pode ir saindo. Titio. Minha mãe morreu porque achou que dava conta sozinha. Então vamos lá. Expulsa a gente. Mas aí eu vou voltar para enterrar o que sobrou de você e do povo atrás das muralhas. E acho que você sabe disso. Ah. Merda. Qual a frequência dos ataques? Ultimamente, todo dia. Nossa. Isso todo dia. Não conte com isso. Vão. Rapaziada, trabalho de rotina dos caras, ó. Invasões alienígenas. Tio, a gente precisa de mais munição. Peguem o que achar. Até lá usem vacas, punhos, caça qualquer dois. coisa. Só hum. caça. Rapaziada. <risos> Peraí, cadê os locais? Ó, a franja aqui, ó arma é forte, hein? A Magnum Passa. Tem que ser no zóio do Loki, ó Vai nas costas Beleza, tem bastante bala ainda essa arma Humano. Ó Ah, seu Loki Rapaziada Tem mais vindo Pode vir, tio, pode vir Estamos no murinho aqui, tranquilo Rapaziada, tá rolando os um dinossauro ali, hein? Cabuloso, hein? Nossa. Beleza. <risos> Ó. Ataca, o humano! Ataca aí, tio! Seu Loki! Rapaziada, <risos> ah. é, é zói! É zói! É Um hard mesmo! Calma! Peraí, peraí, agora ferrou? Calma aí, isso, cara. Peraí, onde é que tá esse Loki? Sei lá! Pois é, pegou no e explode. Acabando as balas, hein? Tem que com calma aqui. O oh, jogo! Qual é? vai entrar na frente. Olha, é só o jogo. Onde? Gacha. Eles devem ter mais munição ali no meio. Com calma. Ó. Oh. Tranquilo. Estão metendo medo nos vox. Eles pegam um arcão. Eu tô curtindo o pistolador, hein? Estou curtindo aquela arma. Só tem uma bala, hein? Só... Só sobrou uma bala. Ó. Pegamos munição para ela. Ah, eu curti, mais seis tiros. Ó. É arma é forte. Essa arma é forte. Então vamos abrir o portal. Temos que cuidar dessa vila inteira. Beleza, antes de prosseguir. Temos simplesmente que catar mais munição para essa arma aqui Que a adorou Rapaz, isso é divertido, cara Tá vindo, tá vindo Ô, oh, louco, vaza, de vaza Saiu. Peraí, peraí fazendo tempo tem muita munição agora não, hein Tá pra trás, seu log O cara é forte, hein Ó, ó o baixinho aqui o oh, louco, baixinho Você é louco já acabou a bala. Como funciona isso aqui? Nossa! Mega! Rapaziada, acertou o zóio. Não, não importa o tamanho do inimigo. Vamos, antes que a gente perca mais alguém. Oscar, você precisa vir também, cara. O seu povo não merece isso. Ah. Eu vou trocar de arma aqui Essa daqui faz estrago, só que só tem duas balas Beleza, rapaziada Você viu o estilo da treta, né? Não vi O negócio vai ser pesado Tranquilão Ó, oh, sobrou mais Hammer burst aqui Esse arco aqui, ó, oh, meu Deus tem, Demora muito pra atirar, o cara, negócio é tuk tuc Tem que ser rápido no hard Pela ódio Ó, oh, ó. Oh. Vai rolar mais lock aqui, tio. Fica esperto. Estão arranhando a porta. Pega a armadilha de choque. Tive uma ideia. Armadilha de choque. Beleza, feito. Nova Ele habilidade. O chão da porta. Armadilha de choque. Jack faz uma armadilha aqui. Eletrocuta inimigos próximos. E ação? Equipando uma habilidade. Beleza, como faz pra equipar essa armadilha de choque? Não tô lembrado, não. beleza, aqui, ó. Oh. Armadilha de choque. Tranquilo. Como faz pra usar ela? Eu nem nunca vi. vocês gente vai ensinar agora. Ó, armadilha de choque. Área de choque. Mira. Jack, vai lá. Nossa! Jack, vai lá. Nossa! Da puta! Vamos lá! Rapaziada, agora ferrou. errou. Você vai tomar num caneco. Jack, pulsação! Ó. Oh. Merda. Rapaziada, tá rolando altos lá fora, hein. Tem que com um calma. Jack, armadilha de choque. Haha, <risos> tem como mandar a armadilha lá nos caras, filho. Agora vocês estão ferrados. Rapaziada, vamos usar esse jack no máximo. Ó. Camara, tio. Mataram o bezerrão, hein? Ó. Ô, louco, hein, tio? Esse cara é forgado oh, mesmo, não. hein? Ó, <risos> oh, tá rolando mais três. O cara tá tudo agachado. Beleza. Foi puta merda. Valeu. Com calma, com calma. Ó, ó. Vamos carregar as munições e ficar tranquilo. Peraí, vamos cair aqui dentro. Ó, ó. Oh, oh. Peraí, peraí, peraí. Olha, os caras é grande grandes agora, hein. Peraí, cadê o cara? Nossa, que parada é aquela? Peraí, vamos, vamos ter que ir pra cima. O Loki é grande Para dessa é O robô vai pegar a parada inteira ali? O cara não deixou o robôzinho fazer não, hein Tá louco sapado de Loki. fazer acabou com o nosso pistolador, hein? Oh, Loki, jogo! Que isso? Nossa! Oh, peixe terrestre, tá rolando? Olha, tá nosso um peixão terrestre, hein? Pra frente, Loki. Tem bazuca de tipo, gordas. Ó, <risos> o oh, que, que o robô vai fazer aqui? Nossa, cuidado, o negócio tá feio. Fez o robôzinho, tinha que pegar a parada ali. finalmente estouramos Beleza. o cara. Já era. Não dá para descansar, temos que terminar isso. Tem como pegar essa arma dele? não? Ó. Oh. Eu fico Nossa! Peraí, pera peraí, o que que tá acontecendo? Organizei. Mas é, ba bala por toda parte, hein? Ó! Não. Mais volta aqui em cima. Não. Tranquilão, cai pra dentro. Ó! Beleza, tem que franjar, franja. Ah, já está, ah, ah acho que já Tio, acabou. Vamos cair é, para dentro, ó. Essa não sei se importa. Vai levar meses. Essa é uma porcaria. É uma porcaria. Um para com a gente. Ainda temos que salvar o resto da vila. Vamos. o tiozinho, Ele é teimoso, hein? Os caras não tem outra opção não. É juntar forças. Os caras aí são nossa. Você viu o chefe ali, né? Duas horas para morrer, o cara. Cabeça dura, armadura profissional para batalha. Ó. Oh. Ah, tem como colocar a parada ali, não? Vamos precisar sobrecarregar o gerador. Nossa, o tanto de arma aqui, jogo. Ok, vai ser aí, Peraí, peraí. Lancer GL. Fazer, é modelo novo, hein? Os caras têm as armas mais tecnológicas no local. Pois é, shot está sem munição? Ou será que é pra bom Oh, meu Deus, pegamos, pegamos. Só falta munição pro pistolador Long shot. Rapaziada, aí o caverninha fica meio naquela, hein? É mesmo. <risos> Vamos ver quantas quantos munição tem pra sniper. Seis tiros somente. Munição contada, hein? Ó, drop shot, aquela uma que vai e explode. Dá um tranco nesse gerador. Peraí. Rapaziada, acho que eu vou de sniper, vou continuar com a sniper. Sim! Peraí, cadê aquela GL? Ô oh, meu Deus, olha aqui que o deixa pra trás. Yeah. Beleza, rapaziada. As armas são as seguintes: Lancer GL, Long Shot, que é sniper, e o pistolador do amor. O que que acontece? Como quebra a parada aqui? Não sei. Como quebra a parada, jogo? gerador use armadilha de choque para ligar o gerador eletrônico um.